Beleza? Bruno Clash mais um vídeo para vocês E é o seguinte, rapaziada Hoje temos uma grande final no Clash Royale Unificando dois times muito fortes do nosso competitivo E que com certeza vão dar trabalho na CRL De um lado... Tinquezo, a poderosa Tinquezo com um time totalmente espanhol com talentos como JP e Ruben. e do outro lado temos o Chivas com o poderoso odiado e amado Anaban do Chivas também Adrian Piedra e outros nomes muito fortes esses dois times se enfrentaram na grande final da No Tilt Special Edition e numa melhor de três definiram quem foi o grande campeão e ganharam 12 mil dólares de premiação, quem você acha que ganhou esse confronto, eu só vou dar um, um pitaquinho aqui No último jogo possível, tivemos Anaban de um lado, Rubem de outro lado e meu amigo Jogos emocionantes, quer saber como foi? Então se liga aqui agora porque você vai ver tudo da grande final da No Tilt com Tim Queço e Chivas Então... Se liga só Meu Deus do céu, agora é a hora, hein Agora é a grande hora, grande momento Meu Deus, o que, que vai pegar, hein Rapaziada, o Nossa. negócio vai pegar fogo Tá pegando fogo, bicho Ainda guardando a escalação desse terceiro ah, step Ai, meu Deus A grande finalíssima <risos> Os caras <risos> tão animados ali, ó, no chat Tô falando, Ai, meu Deus, é que não pode falar os palavrões é que eles tão falando Vai tomar, louco Tá ó, todo mundo te... desesperado vou... ah. Falou um negócio interessante, o Adrian Piedra é instável Então, então o Adrian... É... Eu que tenho mostrado ultimamente, ganhou de todo mundo, mas será, Bruno? Tá lá! Anaban Nossa, versus... acertei! Acertei tá na lá. lata! <risos> Ó, os caras tão falando, ué, mas eles não mandavam a escalação um dia antes? Não, pro último set não, pro, pro set um contra um que é desempate, não, eles não são obrigados. Isso é decidido no dia uhum. mesmo, na hora, enquanto que os reis das mesas são decididos Sim. um uhum. dia antes. Exatamente, então bora lá, chegou a hora! 3 sets de vitória pro time Da Team quatro 4 sets de vitória Pro time do Chivas, 1 a 1 Em sets, e agora tudo decidido Em 3 jogos, no máximo De 1 contra 1 de Anaban E Ruben os dois jogadores que Em tese aí, pro, pelo menos pros times São os melhores jogadores De cada um dos dois times, vamos lá, vamos ver quem vai levar Já temos aí um deck de Double Barril por parte do Ruben Versus uma Spark, Bruno A Mini P.E.K.K.A. já colou na torre da esquerda Do Ruben, vai recebendo muito dano já baixou pra 1.338 de vida. É, meus amigos, agora é o momento. É a hora da verdade. Pegando ali, estourando o barril de esqueleto. Ficando um pouco de dano naquela torre da direita do Donaban. Já recebeu muito dano e tá pistola ali o Ruben. Tá pistola, tá pistola. Eu tô tiltado, cara. Demais, hein, demais. Vamos ver como vai ser. Olha lá, de novo o mosqueteiro dando trabalho, Decão. Lembrando que o deck do Dona Ban aí só tá mostrando de magia barata aquele zapzinho que não é o ideal pra parar um barril de goblins. Então, pode ser que ainda tenha uma chance chance ali o Rubem. Exatamente, vamos ver como vai ser ali ó, tá com uma vantagem o na ban por enquanto, quem será que vai resolver a parada? Não, Rubem garantiu aí um barril de goblins de graça ali na torre da direita levando ele para vantagem da partida. É meus amigos, é isso que faz a diferença, esses danos aí ó, estavam resolvendo a parada. Vamos que vamos, tá na hora, hein Já tem ali a Torre Inferno segurando aquele Goblinzão gigante A mosqueteira tentando avançar, distraída também pela Torre Inferno E mais dano chegando ali pelo Nossa. Barril de Goblin É, não tá muito bom pra, pro Anaban aquele dano chegando toda hora não, hein Já foi finalizada a próxima Spark por ali Double Princesinha chegando, aquela da esquerda vai batendo livre na torre Enquanto que a da direita vai ser encolhida pela Spark daqui a pouco Já vem a Mini peca do lado esquerdo também Descendo com muita força ali já vai curando ali, o tanto o Goblin gigante quanto a P.E.K.K.A. Olha lá, passando o Spark, pode ser a hora. Nossa, bateu o Spark ali. Spark vai conseguir bater na torre. Ai, Conseguiu. Bateu. Que isso. Tirou muito ali, hein. Bateu muito bem naquela torre da direita, já baixou para 500 de vida, mas o Ruben permanece na vantagem. Olha o push chegando, tem que fazer pressão do outro lado, Brunão. Tem que pressionar, vamos ver quem vai conseguir fazer a vantagem Momento final, agora vem a pressão E vem o momento decisivo, Decão. Já tá na hora de fazer o push completo Tem barril de esqueletos na frente, cadê o barril de Goblin chegando na torre Pode ser um momento, Bruno. o momento, Brunão O dano vai chegando por ali, bola de neve Vai Ai. chegando Dano! Nossa! Rubem é o nome dele Rubem leva pra cima, olha na ban Consegue abrir o placar 1 um a 0, Tim Tinkesso Tá por um! Rubem aí, se vencer a próxima partida, garante o título para a Team Queso. A Naban ali jogou é. muito bem. Tinha gente falando no chat que a partida estava garantida para ele. E, Brunão, tomou virada. Muito doido aí, galera. Nada mais, nada menos do que Golden Point, Decão. É o ponto de ouro para o time da Team que se ganhar agora com o Rubem, leva para casa o título e também... 12 mil doletas, Decão! Enquanto que se o Anaban perder, leva 9 mil doletas pra casa, mas o troféu ficaria com o Tinkesso. É, mas ainda tem chance ainda, o, o Anaban não vai desistir, com certeza. Tá chegando a hora, tá aqui pra vocês os decks que eles utilizaram nessa partida. Um log bait contra um deck de Spark ali, com... O Goblin Gigante, né? Que tá muito forte. E deu Log Bait, daqui. Log Bait que sempre vai se alterando, né? Com o meta. Flash Valley, essa versão aí com um Double Barril tá forte demais. Será que vai ser repetido? Vamos saber agora na segunda partida aqui do último set. Então é isso, bora pra lá, já tá valendo Anaban contra Rubens, segunda partida Se o Ruben levar, acabamos por aqui Se o Anaban levar, teremos a terceira partida da série Já tá ali na tela, Bruno Tem piscis da treva sendo distraído pelo corintiano Estourando também aquela jaula do Goblin Brigão e vem na contenção mago de gelo lá de trás. Nesse momento, quatro vitórias para cada lado nesse, nesse confronto entre eles. Hein? Quatro vitórias para cada lado. Pode ser que a quinta dê o título para um dos dois, que é a tinqueza no caso. Ou pode ser que a quinta, de repente, só tenha uma chance a mais para o time do Chivas. Já temos ali o Ruben avançando com seu cemitério, enquanto o Anaban escolhe o gigante real para essa que pode ser a última partida. Vamos lá, a última partida aí rolando. Pode ser agora, quem sabe. Que doideira, hein? Todo o trabalho de muito tempo sendo definido agora, Decaão. Né, muito interessante também que o Ruben aparenta estar com um deck completamente dourado. Significa que ele tem um pouco mais de experiência com ele, hein? Já vai chegando ali o, o Ruben subindo. Quase. Olha que loucura, hein? Clash não morreu. Quase 5 mil pessoas ao vivo aqui no canal Bruno Clash. Qualidade top demais. Uma grande final. Não tinha outro time, outros times, pra chegar e fazer uma final tão linda como essa, hein, Decão? Chegaram bem aí, na finalíssima. Tem Anaban tentando recuperar, tentando ir pra última partida. Enquanto que o Ruben quer acabar por aqui e tá numa ótima vantagem, não. uma ótima vantagem. E o Anaban com decks sempre diferente do que a gente tem visto aí todo momento. Decks dele, né? Dex próprios, deck aí com um gigante real usando mago de gelo controlando ali com o tornadão, relâmpago que a gente não tá tem nem tanto vendo Assim, né, ultimamente tá tentando passar pelo Rubem Mas o Rubem já derruba a primeira torre da camp Garantiu a investida ali do Príncipe das Trevas Não tem mais o que fazer O Anaban só tá rodando carta pra mandar alguma coisa Porque a vitória e o título fica com o Rubem E a Queso é a grande campeã da No Tilt Special Edition, Brunão? É, a Queso é a grande campeã da No Tilt É isso rapaziada A Team Queso foi a grande Campeã do No Tilt Special Edition com times Aí muito fortes e times De padrão CRL com certeza Um esquenta né A gente tá chamando como um esquenta da CRL E quem sabe aí esses times não estarão também Na CRL E aí galera vocês curtiram o resultado? Acharam que realmente o time da Team Queso mereceu A vitória, mereceu o título? 12 mil dólares e o Ruben foi o grande ca... Cara dessa competição, o Anaban foi a surpresa absurda. Todo mundo no início hateando e no final todo mundo amando o Anaban. Anaban ou Sniper. E você curtiu? Então é isso. Se você curtiu, deixa aqui seu likezão, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessas partidas e do torneio. Porque com certeza o Clash Royale, o competitivo do Clash Royale, fica mais forte com a sua participação. Então é isso, mano. Nos vemos na próxima competição que tá chegando. Então é isso, mano. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Foi!